Bem-vindo, Veloso. É, bom dia. Nós vamos tentar conversar um pouco sobre maníba, que é justamente para nós, no Nordeste, mas principalmente no Maranhão, um dos grandes entraves para o produtor na época de plantio. Por que tudo isso? A mandioca ela não, é, ela não se reproduz com semente ela se reproduz através do caule, que, através de pequenos pedaços que a gente chama de maniva. A vantagem é que ela mantém as características morfológicas e, e, e agronômicas originais. Quer dizer, é tipo aquela história de filho de peixe, peixe de ué, nasce igualzinho. Agora, tem também suas desvantagens. Uma baixa taxa de multiplicação, é, uma planta adulta de mandioca, com idade entre 8 e 12 meses, você pode chegar até 14, ela pode gerar entre 10 a 20 novas plantas. Então, isso é uma desvantagem. Você quer ver? Vamos fazer uma comparação é, mais simples aqui. Se você tem uma espiga de milho bem conformada, você vai tirar em torno de 400 sementes que possam gerar 400 outras plantas. Já no caso da mandioca, como ela se reproduz por estaca, ela só vai gerar entre 10 e 20 novas plantas, quer dizer, uma quantidade muito pequena. A outra é a redução da qualidade com a diminuição da produtividade, porque você vai sempre plantando aquela mesmo mesmo caule, tira, tira o caule, tem uma planta, tira a planta, tira o caule. E também ela pode ser um excelente veículo de disseminação de pragas e doenças, dentre e entre regiões. Porque o nosso pequeno produtor, quando ele não tem a maniva suficiente para plantar, ele sai procurando onde ele achar. E aí ele pode, ele corre o risco de trazer uma maniva contaminada e atrapalhar não só a produção dele, mas como dos seus vizinhos. Por exemplo, vamos começar a falar aqui de tamanho de maniva. Se você perguntar para um agricultor quantas é, qual o tamanho de uma maniva? Ele vai dizer assim, 20 centímetros. Mas ele não sabe por quê. E a gente costuma dizer que a pesquisa recomenda que a maniva tem que ter entre 5 e 7 gemas ou brotos. Então, a gente joga uma média de 6 gemas ou brotos por maniva. Esse broto ou gema que eu estou falando... O pequeno produtor lá no meio rural, ele usa, às vezes, outro nome. Ele chama de olho, ele chama de nó, ele chama de gondó. Para mim, qualquer nome que ele falar, tá bom, não interessa. O é importante ele entender o que é a maniva e o que são os brotos e as gemas. Então, nessa foto, nós temos três manivas, tudo do mesmo tamanho. Se você verificar a maniva que está do lado esquerdo, você vai ver nitidamente três brotos ou gemas, ou nó, ou gondol. Então, aí, não está uma maniva completa. Ela teria que ser muito maior, porque a distância entre os brotos são maiores. Já se você conferir a segunda maniva do meio, você vai conferir aí um, uma, um 12 brotos ou gemas. Quer dizer, aí você poderia cortar no meio e ter duas manivas. Já a terceira, ela está tão próxima que se você... For, aí daria para ter três manivas. Então, o que define o tamanho da maniva é a distância entre os brotos, ou gemas, ou óleo, ou nó, ou gondol, como o produtor quiser chamar. Quer dizer, não existe essa questão de dizer que uma maniva tem exatamente 20 centímetros. Não. Essa é a informação técnica que o produtor deve seguir. Está aí uma foto de uma maniva, é exatamente com seis gemas ou brotes, que é exatamente o tamanho que a maniva tem que ficar para plantio.